Você tá querendo melhorar suas mixagens e então decidiu comprar um som novo? Tá na dúvida do que comprar? Qual produto tem o melhor custo-benefício? Eu sou o Bombit e vim te ajudar nessa dúvida. Então assina a chamada clicando no like e vamos lá! Fones ou monitores? Essa deve estar sendo a sua pergunta no momento. Óbvio que a gente vai precisar dos dois, mas quando a gente tá começando a gente nunca tem tanto investimento assim para comprar os dois logo de cara. Então, a minha resposta é o seguinte, se você tem um pouco menos de dinheiro, você não quer gastar tanto assim, opte pelos fones, porque eles são bem mais baratos e com o preço deles você consegue comprar produtos de alta qualidade, e se você tem uma quantia maior, por volta de uns mil reais ou mais... Eu digo para você ir pelos monitores que você já vai estar tá comprando um produto de qualidade. Não adianta você querer investir 400 reais para pegar um monitor. Aí, como eu vejo muita gente querer pegar os da Edifier, por exemplo. Por quê? Porque no futuro você vai sentir a necessidade de estar tá trocando o seu monitor. Você vai precisar trocar ou ele pode dar defeito logo também então, na minha visão não adianta você gastar 400 reais agora para no futuro ter que trocar isso quando você pode pegar às vezes um fone que você vai usar a vida toda ou quase a sua vida toda bom, então vamos lá, vamos começar pelos fones Para você que está começando, o fone vai sair muito mais barato e no futuro ele vai ser muito útil para você o fone que eu indico para vocês é o AKG Y30. Esse fone tá saindo a 99 reais no Mercado Livre, mas eu deixei um link aqui na descrição do vídeo onde você vai estar tá pegando dois desses fones por 199 e você vai estar tá comprando direto com o AKG, ou seja, vale a pena e tem uma garantia. O fone é esse aqui, como vocês podem ver da AKG. Ele é compacto, ele dobra. Aqui você tem é regulado, ó, como vocês podem ver aqui. Aqui, Y30, ele é bem durinho, bem. É bem feito, é muito confortável e galera, ele ainda vem com essa case aqui para você poder levar ele para todo lugar. E não para por aí não, gente. Vocês têm que ver a resposta de frequência dele. A resposta de frequência desse fone é de 13 Hz a 27.000 Hz. Cara, é maior que a limiar do ouvido humano, ou seja, a gente escuta de 20 Hz a 20.000 Hz. Esse alcança de 13 Hz até 27.000 Hz. É, e por que eu tava falando que eu não indico as caixas da Edifier? Aquelas caixas que todo mundo no começo quer comprar que custam 400 reais, a resposta de frequência delas é de 27hz até 17, 18 mil Hz. ou seja, as respostas de frequência do fone da AKG são maiores e o fone é ainda bem mais barato, o fone é quatro vezes mais barato, ou seja, você pode estar tá pegando aí um fone de qualidade que você vai usar muito e tenho certeza que a sua mixagem vai sair Tão boa quanto o um monitor Então se você quer pegar esse fone Lembra que eu deixei o link aqui Você vai estar tá comprando direto com o fabricante Tá na descrição Se então, se você tá começando E você quer ir pelo custo-benefício Yamaha Y30 É o custo-benefício, barato e muito bom Até porque, como vocês conhecem, a AKG É uma marca mundialmente conhecida E tem muito prestígio aí no mundo da música Se você tá com um pouco mais de dinheiro ou tá juntando para isso. Eu digo você a comprar esses dois monitores. Um é da marca da KRK e a outra é a Yamaha. Galera, essas duas marcas aí são muito boas, marcas top e de qualidade. Eu vou estar tá deixando para vocês aqui durante o vídeo as especificações das caixas. Eu em casa tenho a Yamaha HS5. Eu ia comprar a KRK a Rokit 5 mas eu optei pela Yamaha por questão de gosto mesmo e pelas especificações me interessou mais a da Yamaha mas pra galera do rap e hip hop a KRK pode se interessar mais porque a resposta de grave dela é melhor ela tem um grave mais acentuado coisa que a Yamaha não tem se você tem o um quarto pequeno um quarto menor eu sugiro você a pegar ou a Yamaha HS5, ou a KRK Rockit 5, que são as menores das séries aí dessas caixas. porque Você tem que também ter um tratamento de áudio no seu quarto, e com essas caixas menores num quarto menor, vai ser mais fácil de tratar. Não adianta você pegar a caixa grandona e ter várias reflexões de sons, e isso vai atrapalhar a sua mixagem. As caixas KRK Rocket 5, está saindo em média de 1400 até 1600 você consegue achar aí no mercado livre e a Yamaha HS5 sai de 1800 até 2000 reais dependendo da onde você comprar na minha opinião as duas caixas são equivalentes tem o mesmo peso isso varia mais de você olhar as especificações e ver qual te interessa mais, qual você mais gostou qual modelo você curtiu mais mas as duas são tão boas quanto a outra qualquer caixa dessas que você comprar você vai ter para sua vida toda isso claro se você cuidar com muito amor e carinho e cuidar sempre porque eu acho que isso é o principal não adianta você comprar uma caixa cara e não cuidar você tem que comprar e cuidar para ela durar a sua vida toda bom galera esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado eu sou o Bom Beats. se inscreva no canal, mostra para aquele seu amigo que quer comprar aquela caixa, aquele monitor de áudio, mostra aí para sua crew do seu estúdio. É isso, muito obrigado por assistir, é Bom Beats.